E o bem que avisei no Otário Invest de ontem que tudo estava caminhando para o Ibovespa superar os 115 mil pontos nessa quinta-feira, né? Pois é, não deu outra. O principal índice da B3 fechou o dia em alta de 0,71%, atingindo um novo patamar histórico de 115.131 pontos. E o que acabou animando os investidores hoje foram os números do Caged, que mostraram a criação de quase 100 mil novas vagas de trabalho no Brasil para o mês de novembro, ou seja, o melhor resultado desde 2010 e o dobro do valor esperado pelo mercado. O que mostra que a reforma trabalhista feita no governo do Bolsonaro Temer e tão criticada por alguns, finalmente está dando resultados. Em Wall Street o otimismo também continua, com as bolsas norte-americanas renovando mais Máximas históricas, aproveitando o clima de paz entre Estados Unidos e China e com a possibilidade cada vez mais remota de que o impeachment de Donald Trump passe no Senado. Para amanhã. Pode ser que ocorra alguma realização de lucros, portanto é bom ficar ligado na divulgação do valor do IPCA 15, que é a prévia oficial da inflação e que poderá pressionar o banco central a começar a pensar em elevar os juros, o que seria péssimo para a bolsa brasileira. Além disso, é bom ficar ligado também com os números do PIB nos Estados Unidos, que darão uma boa ideia de como anda a maior economia do planeta.